Ainda no âmbito da componente da melhoria de qualidade de dados para o projeto de vigilância da malária, deslocamos-nos até a cidade de Lixinga, capital da província de Niassa, com o objetivo de colher depoimentos acerca da formação em AIMIS. O AIMIS é um sistema integrado de armazenamento de informações de malária. É um novo pacote a ser introduzido a nível do Ministério da Saúde e, em particular, em IASA. Tem muitas vantagens, A não só uma. O primeiro é a introdução dos dados no tempo real, em que a visualização dos dados é no tempo real para todo o país. E facilitará nesse processo para tomar decisão neste programa de malária. Atualmente, o IMS vai facilitar englobar as informações ou físico assim como do sismo. Teremos um único instrumento. A formação de IMS é muito importante porque ela vem para nós melhorarmos os dados da malária. A importância desta formação é a redução da discrepância de informação ao nível do programa de malária. O que nós queremos em termos de discrepância é zero. Isso é que é importante para qualquer programa que seja, na gestão de informação. Dados de qualidade para a tomada de decisão.